Olá, está começando o Ignição, eu sou o Paulo, hoje estou recebendo aqui o Léo, a Érica, o Davi e a Rebeca e a gente vai ter a nossa última conversa sobre esse livro aqui do Luciano Subirá, até que nada mais importe né? é o terceiro episódio do Ignição, a gente encerra aqui os 12 capítulos que compõem esse livro eu quero convidar você a entrar lá no canal do Youtube da ADEC TV Lá você vai encontrar os dois primeiros episódios do Ignição e depois você volta aqui para esse vídeo e a gente continua a nossa conversa, tá bom? Então, gente, a gente já gravou dois episódios do Ignição, vocês já tiveram três encontros ali presenciais, né, juntamente ali com todo o elo, para discutir esse livro. E hoje a gente vai estar tá encerrando né, a nossa conversa aqui. Com os temas que, que envolvem né, os quatro últimos capítulos E o Subirá, ele começa iniciando né, o capítulo 9 aqui Falando sobre a oração né? Que observação, reflexão que vocês fizeram aí sobre esse capítulo Paulo, é, ele, além dele falar da importância da oração Ele cita o exemplo do, do cansaço uhum. é, Da necessidade da gente ter um descanso E de estar sempre voltando à fonte E é, eu vejo assim em questão pastoral é, talvez a, a, a liderança da igreja está sempre muito voltada em, em levar o evangelho cumprir uhum. essa missão né, de estar tá levando a palavra de estar tá cuidando das ovelhas e às vezes não tem tempo para mesmo para poder se alimentar espiritualmente uhum. né. e aí ele vem tratando desse assunto né, ele fala desse, desse cansaço dessa rotina e da necessidade de estar tá sempre voltando à fonte e aí, falando por nós, é, eu, nesse pouco tempo que eu tenho de caminhada, eu vejo essa necessidade. Às vezes a gente se esgota uhum. para poder trabalhar um projeto, de, de fazer algum evento. E a gente se a gente esquecer desse lado espiritual, de estar tá sempre bebendo água da fonte, né, da fonte correta, como uhum. o Vanderlei sempre informa para a gente, conversa a respeito disso de qual fonte que você está se alimentando, se a gente não voltar a essa fonte e estar tá se alimentando constantemente, esse cansaço, tanto físico quanto espiritual, ele domina. Uhum. E aí a gente tem essa dificuldade para poder continuar nessa caminhada, né? nessa jornada, que não é fácil, mas a recompensa é, é, é excelente. Né? Não sei o que, que os meninos têm para poder para tratar esse assunto aí também, então, essa experiência. Essa parte aí do, do cansaço né, que, ele, que ele cita no, no livro, né, aquele esgotamento que ele teve, que ele tentou conciliar as férias dele com, com a parte ministerial, e ele teve um esgotamento terrível que beirou a morte. Né, e mais para frente ele explica que que, que motivou aquilo né, foi a falta de oração. Né, que deu aquela fraqueza nele, e muitas vezes a gente, isso acontece com a gente, né? por causa da rotina também do dia a dia, que a gente acaba se esquecendo da oração, deixa para o canto, né? É, a Bíblia fala, fala, aqueles que estão de pé, cuide para que não caia, Para não acontecer com a gente o que aconteceu com com Sansão, por exemplo, né, Sansão pensava estar forte, mas quando ele acordou, a Dalila tinha feito um, um degradê nele, uhum. e deixou um careca, Chegou os filisteus, uhum. deram uma coça nele, apanhou demais, mas as histórias todo mundo sabe, né, o que aconteceu. Então, infelizmente, isso acontece com a gente também, né, a gente tem que ter esse, esse, esse cuidado, esse zelo aí, para que a gente, a gente não se esqueça de Deus no nosso ordinário, né, orando dia após dia, para conseguir fortalecer. Eu até, né, pensando, fiz uma comparação, assim, de o que aconteceu com ele, né, é como se o se um maratonista fosse correr a maratona de São Silvestre ali e fosse em jejum, por exemplo. O cara ia não aguentar nunca. E o que aconteceu com ele, no livro que ele citou, foi semelhante, né, ele tentou é, é, combinar uma época de lazer dele junto com, com rotinas ali ministeriais, né, e sem oração, sem se alimentar né, de, em, em oração com Deus. E eu acho que essa parte desse capítulo foi fundamental. A oração em si, sabe? Que a, é a nossa nosso combustível diário. Assim hum. como a comida é para o nosso corpo, nutriente, né? É, assim a oração também para o nosso espírito, né? Para a gente continuar de pé continuar firme. Eu citei com, com os meninos a tá? nossa reunião que a gente faz... A, o período que a gente teve que, que Quando eu comecei a frequentar A, a oração de 5 a 6 uhum. E eu falei com eles Que naquele período a na questão do, do alimento espiritual né? Naquele período Que eu estava frequentando a oração de 5 a 6 Isso até o pastor Gilberto Me falou na época Me incentivando a vir né? pelo fato de ser 5 horas da manhã eu falei, Pastor como é que eu vou aguentar o resto do dia Aí ele falou assim, pode vir que depois você vai ver que o sono vai dispersar, Deus, Deus vai, vai te dando energia aí para poder ser agilizado. Conseguir vencer o dia, né? e de fato, no final do dia, a, a, naqueles dias que eu estava frequentando orações oração de 5 a eu não estava sentindo falta daquela e a, a questão do alimento espiritual, e eu falei com os meninos lá no, no elo que quando eu vinha, eu me sentia diferente durante o dia. Tinha algo diferente, sabe? Uhum. Tinha alguma coisa a mais. É a questão de você estar tá buscando, principalmente a questão da alimentação espiritual na primeira hora do dia. Uhum. Né? Você está com a cabeça limpa, né? E oxigenada, ali, sem nada, não tá, nada te, te influenciou, a pensar nada diferente. E aí você está num momento de oração, de intimidade com Deus, já naquele primeiro horário seu do dia. Então, faz uma diferença. Não só naquele dia, mas na vida íntima né? uhum. Bom, um relacionamento íntimo com Deus que A gente precisa ter, estar tá, tá se alimentando, buscando isso aí Isso acaba fazendo uma diferença muito grande para o cristão né? Para quem está buscando Essa dificuldade na oração que eu vejo, pelo menos para mim É por causa da rotina né? se Quando eu, eu me organizo para começar meu dia com, com oração né? Além do meu dia ser melhor e mais produtivo Como o Léo o mesmo falou, né? É, tem aquela questão, você vai sempre adiando. Ah, depois do almoço eu vou ler, não né? Quando eu chegar no trabalho, não li agora a Bíblia, mas chegar no trabalho eu vou ler. Né? Sempre que eu faço isso, não acontece. Né? Estou esperando acontecer ainda, mas geralmente uhum. não acontece. Né? E, e quando a gente posterga isso ainda mais para o final do dia, é pior. Porque no meu caso, eu mentalmente estou esgotado. Então, para mim, final do dia não dá. Tem que ser mais o início do dia, com a cabeça mais tranquila. Né? É certo que a gente deve falar com Deus em todo momento do dia né? Em espírito Mas aquele momento íntimo Igual Jesus mesmo fazia, fazia nos, Até no, no próximo capítulo vai, vai falar sobre isso né? Que Jesus tinha uma vida de oração é, Contínua E ele se retirava Em meio às multidões para poder orar Junto ao Pai Assim como Jesus é, Jesus é um exemplo para nós Nós devemos fazer isso né? é, Nos retirar é, no momento íntimo com, com Deus, em leitura da Bíblia Em oração para que a gente consiga permanecer firme em meio a tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, que não é fácil. É, eu tenho aprendido muito com oração por esses dias, porque a gente percebe, assim, na vida cristã, que a oração ela é essencial tipo assim, muda o dia quando a gente começa assim, orando. E ele até fala mais pra frente no capítulo que a oração, ela deve ser feita com prazer. A gente deve servir ao Senhor com prazer. Uhum. Então, ela deve ser a primeira, deve ser a última também atividade do seu dia. Você deve começar orando, agradecendo a Deus. E assim, a gente deve ter uma vida de oração. Eu tenho, eu tenho aprendido isso, sabe? Tenho aprendido a acordar mais cedo, a orar, ter minha rotina igual o Davi falou. E igual ela também explicou, né? Falou sobre a oração de 5 a 6. É difícil, é cansativo no início. É porque a gente está indo a favor, né? Tipo assim, é uma coisa que a gente tem que fazer, Melhor o dia, é uma coisa que faz parte né, da hum. rotina cristã. Então eu acho que é, a gente tem que orar mesmo, tem que buscar. E Jesus, ele é nosso referencial. Jesus hum. orou bastante. Tem, igual ele fala aqui, tem vários versículos que Jesus está orando. Então a gente tem que seguir esse modelo. Tem que tá sempre orando. Sim. A oração ela também nos fortalece, né? É, como o Davi falou, é o nosso combustível, né? É Uma coisa que o, o pastor Luciano fala no livro, que é uma comparação que ele fez que me chamou muita atenção, é essa comparação de afiar, de afiar o machado, né? e ele fala lá que o tempo gasto com Deus é esse machado sendo afiado, então nesse tempo a sós que nós temos com Deus nós somos moldados, forjados né renovados, corrigidos também pelo Senhor, para que a gente é, se torne uma ferramenta um instrumento né de fácil manuseio né, nas mãos do Senhor para que a gente esteja pronto para ser usado e para o fim que Ele que ele deseja né então esse tempo a sós Ele no, nos prepara nós somos né, enriquecidos né com a palavra de Deus com oração, para que a gente esteja sempre pronto na, na hora que Deus deseja nos usar, né? onde ele pedir para a gente ir, né? que a gente sendo esse instrumento de fácil manuseio, onde ele pedir para a gente ir, que a gente possa ir naquela, naquele momento, né? é a obediência imediata, né? a obediência radical. Ao que o Subirá ele, ele, ele chama a atenção, que a Érica apontou muito, essa questão do nosso serviço a Deus, e o Subirá, a experiência que ele conta é o seguinte, ele era um jovem pastor, e na igreja que ele frequenta, todos os pastores têm que tirar férias. E ele não queria. Até que ele um dia falou, ah, beleza, já que aqui funciona assim, eu vou tirar férias. E ele sai de férias. Só que nesse período de férias que ele tirou, ele marcou várias pregações para ele fazer. Né? Então quer dizer, basicamente ele não tirou férias. Né? Ele tirou férias da igreja dele, mas para pregar em outras igrejas. Né? E ele tentou conciliar serviço e lazer, ou serviço e descanso. De que maneira? Abrindo mão da oração. Então ele continuou pregando, como sempre fez, e, é, é, durante o período da noite. E durante o período do dia, ele ia para a praia, né? ficava conversando com os amigos, período de lazer. E nisso ele foi negligenciando a oração até que ele entrou em crise. Né? Ele quase morreu, a experiência que ele narra no, no, no livro. E isso me chamou a atenção porque eu me lembrei de um, de um livro sobre a oração que eu li, que diz assim, que os homens caem em público, os homens primeiro caem no privado para depois caírem em público. Por quê? Antes da pessoa apostatar da fé em público, ela apostatou da fé no privado. O que que está querendo dizer com isso? Que a pessoa quando cai à vista de todo mundo, no secreto dela, ela já não estava mais tendo um relacionamento com Deus. Então, a importância da oração está nisso. Se a gente for olhar para Davi, por exemplo, Davi, para ele chegar no ponto né de cometer um homicídio premeditado, né como ele fez, um ato de adultério, que assim os estudos já mostram que aquilo ali é um caso de abuso sexual, né que ele fez ali com o Para ele chegar nesse nível né de pecado, ele não acordou, é, quer dizer, ele não foi dormir super crente, cheio do Espírito Santo e acordou pronto para fazer isso, não. Foi um longo período ali, né, de degradação do relacionamento dele com Deus até ele chegar nisso. O que, é que ele foi negligente, possivelmente ali, a oração. Então, quer dizer, o, o que o Subirá narra aqui é o que a gente é o exemplo de todo mundo. A gente cai em público porque a gente caiu no secreto, muito antes, né? Então a oração, ela tem a ver com isso, e aqui a gente não pode fazer uma transição com a vida de aparências. Aí você está é, tá falando da vida do cristão, né? Uhum. Mas aí eu vou dar um, um exemplo prático, também que também que é do meu ramo, e vocês são todos solteiros, mas é o, a questão do cair no privado uhum. primeiro, é a, vou dar um exemplo do divórcio, do uhum. casamento. É, ninguém chega, acorda da, de uhum. madrugada, igual saiu um tempo atrás uma, na mídia um artista um famoso acordou de madrugada e falou com a esposa dele, disse, olha, uhum. vão separar que uhum. eu não quero mais. Aquilo ali não, não é na noite, uhum. não é na madrugada que você levanta e vai falar, não, não quero mais o uhum. casamento. O divórcio já estava uhum. já sendo construído ali há muito tempo. Sim, né? sim. Já estava acontecendo algumas coisas ali há muito tempo e estava na vida de aparência lá fora, uhum. né, e vivendo como, como se diz um amigo meu finge que vive bem, né, então assim, uhum. a turma estava ali e assim somos nós também com um relacionamento íntimo nosso com Deus, né é, essa vida de oração é, nós, nós falamos disso no, no ministério, no, na, na igreja essa vivência de aparência que hoje tem muitos, infelizmente, que que tem isso aí, é, vem, cumpre a religiosidade do culto, vem, participa ali daquela, uhum. daquela religiosidade, para poder. É, nós falamos aqui da outra vez, é porque o pastor chamou, uhum. ou é porque o líder cobrou, ou é porque. Mas vem e está vivendo de aparência. Aí no dia da manhã, quando sai, né? E aí já não é.. Uhum. Não, é não foi da noite para o dia. Tem muito tempo que tem alguma coisa de errado na vida desse cristão para poder está tá chegando esse ponto. Né? Uhum. Então assim, é, é complicado. E para chegar nesse ponto, é, a gente tem que. Montar, se você estiver vivendo em comunhão, alguém vai identificar. Uhum. Pô, só, o irmão falando de tal, né? Está tá meio. tá longe aí do.. Do padrão aí, né? Uhum. Tem acontecendo alguma coisa, então chega junto, vão perguntar, vão, vão assessorar, né? Uhum. Vão fazer a visita, perguntar o que está que acontecendo. Agora, se ele já está afastando o corpo, está afastando o corpo e alguém não percebeu isso aí, na hora que assusta, já está fora. Não, mas o, o que você chamou a atenção aí é daquela pessoa que a gente nota, ela está se afastando, mas o relato subirá é o oposto disso. Ele estava super atuante é aqui que, que o viver de aparência que eu acho que ele é mais fundamental é a pessoa que ela tá atuante em público ela tá pregando, ela tá servindo ela tá, ela tá envolvida mas no secreto ela não tá orando ela não tá tendo relacionamento com Deus uma hora ela vai entrar em colapso uma hora ela vai cair no, no, no, em público aí isso, é inverso, isso. Né? mas é, é os dois casos a gente vê tem pessoas que elas vivem com uma, uma certa mais sinceridade né às vezes ela se afasta, ela prefere abrir mão então é, ali é mais fácil a gente perceber, se, ela não está vivendo se identifica, é, identifica para poder tentar dar um suporte isso, né? é, então é mais fácil, agora tem gente que a gente só fica chocado, nossa mas fulano de tal fez isso, fulano de tal abandonou, fulano ah, ontem, de tal caiu, então, oh ontem estava aqui aí vem aquele choque e, e essa é a questão, qual que é o problema aí? o problema é que ele negligenciou a vida de oração né? certo? Pessoal, a gente está encerrando aqui o primeiro bloco, né? a gente vai fazer um intervalo e já já a gente volta aqui para continuar a nossa conversa, tá bom? Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja.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 Estamos voltando aqui com a ignição é, Gente é, No final do, do primeiro bloco A gente começou a conversar um pouquinho Sobre a vida de aparências né Eu não quero ser muito repetitivo nesse assunto não Porque em programas anteriores a gente já falou Sobre ele, né? essa performance religiosa etc Eu só queria pontuar aqui, se vocês quiserem comentar mais né Tudo bem Mas eu queria pontuar algo que o subiraf Diz aqui que é muito importante né Ele vem dizer né Que a religiosidade, isso é, essa vida de aparências Ela é pior que a imoralidade né? Eu achei isso aqui relevante porque, sim, a, a gente que é da igreja é, O cristão ele tem essa tendência a bater muito na imoralidade Tudo que é imoral, é errado Mas, de acordo com o ensino de Jesus, o Subirá apontou aqui a, a imoralidade, ela é menos pior do que a religiosidade né? Por quê? Porque aí ele vai citar um texto, né? Ele, ele diz assim, ó, lemos na Bíblia que a perversa cidade de Sodoma teria se aberto ao ministério de Jesus e sua pregação de arrependimento, enquanto os judeus de seus dias não. Aí vai ser um texto de Mateus, né, capítulo 11, versículo 23. E Jesus diz assim, e você, Cafarnaum, Kafarna, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá menos seguro para Sodoma do que para você. Né? Isso é um texto que ele fala para nós. Né? A gente que é crente, que tem a tendência às vezes de viver essa vida de aparência. Né? Uh, o que ele pontua aqui é que a gente fica insensível né? à palavra de Deus, sensível aos milagres, sensível à, à obra do Espírito Santo. Enquanto às vezes alguém que está lá na imoralidade, vê o um milagre, recebe a palavra, é sensível ao Espírito Santo, a salvação para ele e para a gente, em contato ali direto, né, com a, com a obra de Deus o tempo todo, insensível porque a gente está vivendo de aparência. É, isso, é, isso, é, isso é muito, muito pesado, né? É isso. Pesado pelo fato assim, é, essa questão da gente conhecer mais uhum. e ser mais responsabilizado por justamente conhecer. E aí quando o um que não conhece e é apresentado o Evangelho, né? Uhum. E aí aceita... Nós estamos vivendo aqui... Eu tratei disso no, no sábado agora, recente, na oração que teve... Finalizando a oração das 12 horas... Eu justamente tratei desse ponto... Falei que nós, nós temos é, essa vivência aqui dentro... Nós, muito, muitos de nós... Estamos frequentando, vindo aos cultos e saímos daqui totalmente insensíveis uhum. à, à, à pregação que nós estamos ouvindo. Né? É, sai daqui porque assim a, a palavra de Deus, a pregação, que quando a gente faz a leitura da Bíblia, de um livro, ou que a gente escuta uma, uma ministração, a, a intenção daquilo ali primeiro é a gente captar a mensagem e, obviamente, coloca em prática. Uhum. Isso tem que ter uma aplicabilidade na sua vida Sim. Como cristão Porque senão não tem sentido Eu vou viver de teoria E não vai resolver o seu problema Nós temos que colocar isso em prática E aí justamente essa, essa insensibilidade Essa, essa falta de, de, de colocar a palavra em, em prática A gente vem, escuta os estudos que são ministrados Escuta a palavra, a pregação com o capricho que tem que ser, com o zelo que tem que ser, e na hora que sai daqui nós continuamos os mesmos, uhum. né? Esse é o problema. É, se a gente não subir um degrau de cada vez aí, né? De estar tá evoluindo como cristão, de, como na prática, né? Nós vamos ficar pelo caminho. Sim. E isso é, e isso é muito perigoso. Essa questão de viver de aparência é sério, cara, pra gente, porque a gente não se torne, né, Aquele crente cumpridor de tabela, né? você tinha mesmo comentado na reunião de jovens dessa passada é uma pessoa que só vai no culto para que é o, é o dia dela ir né? ela tem que manter aquela, aquela aparência ali né, de cristão, de, de crente né? aí ela assim, não, fui no culto de terça, fui no de quinta, fui no domingo estou salvo né? ele mantém esse engano aparentemente com ele mesmo, ele mesmo começa a se enganar aí que está o problema, que quando ele começa a se enganar ele, se, ele fica um coração de pera, cara. Para essa pessoa cair na real é mais difícil, né? Uma coisa é quando ele sabe que ele tá errado, tentando enganar só os uhum. outros, né? Ele ainda sabe que ele tá errado. Mas quando ele pensa, não, tô fazendo isso, eu sou um cara santo, eu sou um cara que vai para o céu, aí tá o problema. Né? Essa, essa questão da, da religiosidade, né? Que você até comentou que é mais fácil, né? Uma, uma, na, aqui no livro fala que é, é mais fácil uma artística... A, uma prostituta se, se arrepender do que, do que o, o, o religioso, né? Uhum. É justamente é, em torno disso que você falou. E essa questão é muito séria, porque nosso coração fica calcificado com, essa, com esse excesso de religiosidade que era algo que Jesus não tolerava. Ele sempre é, batia em religioso, batia no sentido, né, uhum. do da palavra, é, para que as pessoas se arrependessem, né? Inclusive Jesus, Jesus, ele ele ele foi, né, açoitado por religiosos da sua época. Era o sistema político da época, né? A gente tem que ter muito cuidado para que a gente não não se torne essas pessoas, né? Eu achei interessante uma parte aqui que ele fala que o problema ele não está nos lábios de quem adora a Deus. Mas tá quando deixa de transbordar, né, no coração. Aí eu lembrei de uma frase, até de um hino, que é a gente sempre deve voltar à essência da adoração. Sempre deve lembrar mesmo, ser mais sensível, porque senão acaba sendo uma coisa muito mecânica, né, igual o Davi falou. A gente vem, bate ponto, volta e até mesmo a gente a gente tá ali na frente entregando louvor ou recebendo também a gente não presta atenção nem naquilo que canta nem naquilo que o pastor tá pregando ou o irmão tá falando ali então a gente sempre tem que voltar atrás e rever os conceitos da gente senão acaba sendo uma coisa muito robótica acaba caindo no costume né na, na é. rotina no livro também fala sobre é, essa questão da religiosidade ele fala que né, o religioso ele acaba se bloqueando pro arrependimento né é, como foi falado, ele acha né, que está certo, estou né, fazendo isso, tô fazendo, aquela questão de fazer mais do que ser, né? Porque a, a questão né, do, do relacionamento com Deus, é, que nós somos, né, nosso relacionamento com, com o Senhor, e não o que a gente faz, né, fazer, fazer, fazer isso, é aquela questão do desgaste também, né? A gente só fazendo, fazendo, fazendo e, e não buscando né, lá, no, lá no nosso secreto, né, não buscando é, no nosso tempo a sós com o Senhor, não buscando mais a presença dEle. É, o nosso. O nosso exterior é reflexo do nosso interior, né? O nosso secreto, o que aparenta né, para as pessoas é o reflexo do nosso secreto com o Senhor, né? Então essa questão da religiosidade, ela, ela bloqueia a mesma pessoa, ela cega a pessoa para o arrependimento, ela acha que está que tá tudo bem, né? Ela até acha, né, se acha mais santo né, que as outras pessoas e na verdade não é, né? Na verdade precisa né, voltar né, onde caiu, voltar arrependimento, mudar né, o hum. comportamento, a atitude, né? Sim, é, o Subiraí, ele vem pontuar sobre isso, que é a questão do primeiro amor né? Entra nisso que a gente está conversando né? A perda do primeiro amor, essa necessidade de voltar ao primeiro amor E a religiosidade também, cara, é, para as pessoas de fora da igreja né, Quando a gente, por exemplo, você imagina um ambiente de uma igreja totalmente religioso né? Aí você tenta convidar um amigo seu para ir primeira coisa que ele fala assim, cara, eu nunca vou conseguir me enquadrar nesses padrões, uhum. né, porque é um ambiente com sal demais, né, a gente foi chamado para ser sal, só que imagina a comida com muito sal, assim, impossível de comer, né, isso é a visão que a pessoa de fora tem, a pessoa que não tá na igreja tem, de um ambiente totalmente religioso, que aquilo ali nunca vai dar para ela, nunca vai dar certo para ela, isso é perigoso, por quê? Isso rotula a igreja, aí a pessoa já tem qual a noção? Ah, a igreja ali é assim, então todas são Aí tá um tá um outro problema. Aí quando daqui 5, 10 anos passa, passa o tempo, né? A outra pessoa, não, vou na igreja que eu disse. não, cara, eu não vou, porque aconteceu isso e isso naquela outra lá. que Era é um ambiente totalmente tóxico, uhum. religioso, né salgado demais, né, na, na, na quantidade certa, né que fez aquela pessoa não querer mais participar do corpo de Cristo. E ela não consegue ver o real sabor do alimento, uhum. que é Cristo, né? Ela só consegue enxergar o sal, que é aquele excesso de religiosidade, aquele uhum. sal excessivo na, na, na comida, sabe? isso é muito sério. Isso é muito sério, porque a gente a gente não vive aqui somente em quatro paredes, né? Nosso objetivo é trazer mais pessoas para dentro e assim crescer a família em Cristo. Mas se a gente vive num ambiente totalmente religioso, isso torna totalmente impossível. Isso a gente cria barreiras ali, né, para que outras pessoas venham e acessem, né? Sim, isso é. que a gente diz ser é tão precioso, a gente vai né, pesando a pessoa ali. Isso é muito comum. É, tem algumas igrejas, né? Eu já ouvi muitos relatos sobre isso. Aquelas igrejas que frisam muito o aspecto financeiro, né? é, falando claramente, não é nem igreja. Né? Eles estão ali com outro objetivo. O objetivo deles é arrecadar dinheiro. Uhum. Né? Aí eu já vi alguns relatos de pessoas que faziam parte desse, dessas comunidades, convidavam alguém para ir lá visitar né? e participar de um culto. A pessoa chegou lá, o evangelho não foi pregado, só falou em dinheiro o tempo todo o tempo todo, né, a cultura daquela igreja girava em torno do dinheiro, a pessoa olhou e falou assim, não, não, não volto aqui não, né, quem convidou às vezes ficou até constrangido, né, então eu chamei a pessoa para ir lá, né, ouvir a palavra de Deus, né, é, ter um momento de comunhão, e só foi falado em dinheiro, né. E esse é um problema. O outro problema é o excesso de religiosidade, como a gente tem visto aí, né? Esse piso, né? É, que algumas pessoas colocam, né? Parece que vira porteiro do céu, né? <risos> a pessoa não entra, não deixa ninguém entrar. Então, é, é muito complicado, né? E o Sobre ele vem pontuar sobre isso aqui, o que eu falei, a questão do, do voltar ao primeiro amor, o último capítulo do livro, né? E, e esse capítulo é interessante, porque ele cita né, aquela passagem, aquela passagem de Apocalipse, né? É, ele vem dizer assim que ele, ele vem citar a passagem de Apocalipse Apocalipse, Apocalipse, Apocalipse capítulo 2, do versículo 2 ao 5, ele vem dizer assim, ó conheço as suas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se, declara, se declaram apóstolos e não são, e os achasses mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixasse esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Né? Aqui está né, claro no texto se trata de uma boa igreja, é uma igreja perseverante, né? é uma igreja que diante de provações é, não se deixou assim, esmorecer, desanimar, é uma igreja né, que o próprio Jesus até só olha eu conheço as suas obras, né? você é perseverante, você trabalha bem, você faz isso, ó, tudo certinho, mas você deixou o primeiro amor, né? o que seria se deixar o primeiro amor que ele vem pontuar aqui? tem um diálogo ali com a religiosidade né? mas aqui ele vem pontual, é uma igreja boa, uma igreja legal, mas tem, perdeu primeiro o amor é. Paulo, eu acho que, que é, partindo do, do princípio que a primeira igreja sou eu né? uhum. que, que sou, meu corpo é né? a primeira igreja é, eu acho que essa, essa simplicidade do evangelho essa, essa postura de um, de um verdadeiro cristão, aí, de ser de ser simples no Evangelho, buscar a simplicidade. Nós já tratamos aqui outras vezes da, da, de, da questão de ser coisa estrondosa, a necessidade uhum. de, de, de ter um Evangelho da prosperidade aí, que uhum. essa turma hoje está pregando, um e, e, evangelho, evangelho maravilhoso, paz e amor, né? Uhum. E, na verdade, ser aquele Evangelho simples e autêntico. Né? E, e aí, como, como que ser esse Evangelho simples e autêntico? da outra oportunidade também... você me perguntou a respeito... Da, da, da como que... inicia-se na obra... Uhum. não me recordo ao certo da pergunta... mas... da resposta... Eu, eu lembro que eu falei com você... que é simplesmente... a palavra de Deus... Uhum. ou seja, a leitura da Bíblia... Né? então essa, essa vida de... alimentação... Né? Da, da, da leitura da Bíblia... e de oração... de estar né, buscando esse relacionamento íntimo com Deus... Eu acredito que seja esse o Evangelho simples de buscar esse primeiro amor de estar se alimentando ali de uma oração é, e esquecer essa essa esse mundo digital que nós temos aí hoje uhum. aí, de de fazer acontecer as coisas aparentemente né uhum. de, de estar vivendo ah, eu fiz essas obras, eu Sim. fiz isso, mas está tudo ali publicado, está tudo ali para o irmão ver, para a vizinha ver, o fulano é crente, né, está fazendo isso, está fazendo aquilo, mas ah, em secreto a vida dele, do primeiro amor, de, de oração, de conhecer Jesus, de ter intimidade, de, de ter aquele diálogo com o Pai, né? de poder Sim. conversar com o Pai, e ouvir também o Pai, às vezes não está tendo nada disso, eu acho que é basicamente na simplicidade, né. Sim. É, é, que é a, a raiz, a essência, né? É, é, direto a gente fala disso aí também, né? Que a raiz é a profundidade, né? Uhum. O que está para fora é outro, é outra outra coisa, né? Mas quando está bem enraizado ali, está bem fixo ali, tá, você vai ver que está cada vez mais profundo, né? A intimidade com o pai. Eu acho que que é parte para isso aí, essa questão Sim. desse relacionamento íntimo. Sim. E vocês? Essa questão do, de perder o primeiro amor, eu, durante muito tempo eu pensava que fosse outra coisa, não isso aqui que eu, que eu li. Né? Uhum. É, isso abriu meus olhos para diversas outras áreas, né, da que acontecia comigo, na né, vida e tal. né, eu tinha que o primeiro, o primeiro amor a gente deixar o primeiro amor era relacionada à oração, sabe? Não Estou orando como estava orando antes, eu tenho que voltar o primeiro amor nesse sentido, sabe? Só que aqui ele pontua, faz quatro pontuações no, no livro, né? Eu convive com o pecado, a falta de profundidade, né? Falta de profundidade seria isso mesmo que o eu disse a respeito das raízes, né, a gente não firmar raízes e aí a, as primeiras frustrações da vida já nos uhum. derruba e a gente já de, de, desiste. Tem então, de um só superficial. Só superficial, né? a falta de tratamento como se fosse os espinhos, né, uhum. aqueles espinhos não tratados na nossa vida, que aquelas frustrações, né, passadas que a gente não trata, uhum. vai levando como se nada tivesse acontecido, mas lá na frente a bomba estoura uhum. e se acaba... Impede gente. da gente progredir, Isso, né? Isso, impede a gente, a gente progredir. Celular. E as distrações, que foi falado bastante mãe, no início do livro, né, que eu relacionei ah, eu essa parte das, das, bastante. Essa parte das distrações como o tempo. Né? Uhum. Assim, esse controle do tempo no nosso dia. Porque a gente tem tempo para diversas coisas no nosso dia. Para lazer, para trabalho, né, para convívio social. Mas muitas das vezes a gente tem a, a, a, essa parte de oração, de leitura bíblica como uma, uma, uma penalidade, né? Você não tem que pagar a conta, tem que orar, tem que lá ler a bíblia. E isso, né, é difícil. Né? Quando a gente Sim. leva nesse sentido... E sempre a gente deixa pra... Sempre Sim. deixa pra depois. É, procrastinação, é, pra né? é, Se vai, pudesse a procrastinar, vai. procrastinação... Entendeu? <risos> Você procrastinava. E assim vai. Só que, assim como por exemplo... É, Nessa parte aí que você citou né, de, de, de, de ser mais, mais difícil Sempre adiando né, É como se fosse, por exemplo Exercício físico Quando a gente nunca pratica exercício físico Quando a gente vai pela primeira vez É ruim, é péssimo E continua péssimo durante algum um tempo Continua difícil pra gente nosso corpo Segunda, acostumar, terceira, acostumar com aquilo, sabe? Mas a partir de certo tempo Você vai gostando de fazer aquilo né? Você vai sentindo a endofina liberar no seu corpo, vai sentir prazer no exercício físico. Assim eu tive também a, a, a fazer essa comparação com a vida de oração e leitura bíblia, da Bíblia, né? Muitas vezes a gente tem aquilo com uma penalidade, nossa, tem que ali, ler a Bíblia, não sei quantos capítulos, é, ler um pouquinho aqui, orar, uhum. e você olha, passou dez minutos de oração, parece que eu já falei tudo com Deus e o uhum. tempo não passa. Só que com o tempo que você vai pegando intimidade com, com Deus, eu as coisas vão fluindo, ver. né? É como se Deus, para você, de início, fosse uma pessoa desconhecida. Sendo a pessoa desconhecida do seu lado. Você não vai ter muito assunto que conversar intimidade, com ela. Né? Apesar é, que essa Deus. pessoa já te, já te conhece desde a, de antes da fundação <risos> do mundo, Sim. só que você não conhece nada sobre ela. Então qual que é o assunto que você vai ter com aquela pessoa? Basicamente quase nenhum. Então a partir do momento que você vai criando essa intimidade, esse relacionamento, né, você vai ter, vai ter assuntos para poder conversar. E aquilo se torna prazeroso. né? A mesma coisa de trancar no quarto com a pessoa que você nunca viu na vida, desde, sei lá, uma hora. Assim, cara, passou cinco minutos querendo sair fora daqui correndo, uhum. sabe? Mas com a pessoa que você convive há anos, um, um amigo seu de longa data, assim, sabe, que você gosta de estar perto, passa três horas assim. E assim eu vejo também esse período de oração, de, de leitura da Bíblia, sabe? Quando você tem esse, essa, essa intimidade mais profunda com Deus, quando ele é realmente seu amigo, né? As coisas fluem mais naturalmente, sabe? Sim bom, a gente já está encerrando a gente encerrou então aqui o livro né, do pastor Luciano Subirá até que nada mais importe né? eu acho que é isso né é, conforme a gente vai conhecendo o Senhor e prosseguindo em conhecê-lo né, como diz o profeta Oséias, a gente vai criando nessa profundidade né, e o nosso amor também cresce né? de forma que surge esse amor, né, que é o amor Acima de qualquer outro amor, né? É um amor que até que nada mais importa que o Subirá vem dizer, sim. Eu espero que tenha sido útil nessas reflexões. Foram boas conversas, certo? E fica aqui a dica, né? Caso você tenha interesse de procurar esse livro aí do Pastor Luciano Subirá. Tenho certeza que vai ser útil para você, tá bom? Até uma próxima oportunidade. Abraço!